Pessoal, sempre a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez, galera, como é tradicional pós atualização aqui no Clash Royale, eu tô aqui para abrir alguns baús. E se você não guardou seus baús Fica a dica para a próxima atualização, quando você souber, quando tiver rolando uns boatos que, tá tendo que vai ter atualização em breve ou no fim de cada mês praticamente tem, ca tem uma atualização, fique esperto e guarda seus baús. Eu guardei esse baú mágico que eu ganhei e guardei alguns baús de ouro, porque é interessante para a gente guardar os baús, já que nós teremos, na maioria das atualizações, né? na verdade todas as atualizações grandes, nós temos cartas novas. E eu estou aqui hoje para ver se eu consigo alguma dessas cartas novas, vamos ver se eu tenho sorte aqui com vocês hoje hoje. Vocês estão vendo aí que eu tô com 114 mil gemas, mas eu não vou gastar todas essas gemas, eu vou apenas gastar aqui as 14 mil, porque as 100 mil vai ficar pro torneio. E provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo, o torneio já rolou e ele vai estar tá gravado aqui no canal. Então se você quer ver o que, que rolou lá, dá uma olhada aí nos outros vídeos do canal pra você ver o que, que rolou. E fique esperto, se inscreve no canal pra não perder o próximo torneio que vai ser muito épico também, ok? Então vamos lá, vamos começar abrindo os baús mais fracos aqui hoje. Vamos começar abrindo o baú grátis. Vamos ver. Será que a gente consegue alguma das cartas novas do baú grátis? Lembrando que o, o sistema do jogo tem. O jogo tem um sistema de compensação. Então as cartas novas provavelmente serão priorizadas aqui no caso. Vamos abrir o baú, baú da coroa agora. Vamos ver o que a gente consegue. Vamos lá, nenhuma carta nova até agora, olha só, desbloqueamos o espírito de gelo, isso é muito bom, porque agora a gente pode começar a pedir ela no nosso clã, né, pra gente aumentar o nível dela rapidamente, vamos lá, vamos ver se a gente consegue, e veio o gelo, pensei que ia vir o lançador, mas não veio, vamos abrir os baús de ouro, vamos lá, olha, mais 14 espíritos de gelo, muito bom. Eu quero colocar o meu Espírito de Gelo aí no nível é, 10, 9, 10, para ficar mais ou menos igual às outras cartas, porque aí eu vou poder testar ele aqui na Arena Lendária e dar alguma opinião sobre como ele de fato está funcionando. Mais Espíritos de Gelo, muito bom. Vamos lá. Mais Espíritos de Gelo. Vocês estão vendo que o jogo de fato está priorizando os Espíritos de Gelo. Eu não consegui nenhuma carta épica agora, mas o Baú Mágico traz carta épica para a gente. E eu quero o Lançador, porque ele é uma carta Absurdamente boa E quem sabe uma lendária, quem sabe uma lendária aqui Vamos, baú mágico, vamos lá Mais espíritos de gelo, muito bom Tesla Corredor, servos, ok Vamos lá, cadê o meu lançador Cadê meu lançador, cadê meu lançador Putz, x-besta Cara, nossa, x-besta eu não queria Mas tá bom, tá bom, não tem problema Vamos lá Agora a gente tem aqui alguns níveis de atualização Do nosso espírito de gelo vamos colocar... Ele, é... Ele é 1 de custo Vamos melhorar aí, vamos ver até onde a gente consegue. Apenas com aqueles baús grátis a gente conseguiu upar aqui o nosso espírito de gelo. Olha só, pra nível 5, mano. A gente conseguiu upar o nosso espírito de gelo pra nível 5 apenas com os baús grátis. Eu tenho 81 mil de ouro, que é um ouro que eu vou usar pra comprar as lendárias caso elas apareçam. Elas são duas, é o tronco e o lenhador. Então eu tenho 80 mil, cada uma 40 mil vai ser ok. Então eu posso gastar aqui alguns baús super mágicos. Talvez eu não gaste todos eles, Vou comprar. eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar 100 mil de ouro aqui, ok. E o restante agora, que eu tenho bastante ouro pra atualizar as minhas coisas, pra comprar as minhas lendárias, eu posso gastar agora com um baú super mágico. Vai dar pra comprar dois baús super mágicos, o que é muito bom. Então vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente consegue alguma lendária no baú super mágico. Eu quero as novas lendárias, vamos ver se a gente consegue... Abrindo um baú super mágico, vamos lá, 3.855 de ouro, muito bom. 77 espíritos de gelo, muito bom também. 150 goblins lanceiros, ok, quase nível 11. 296 canhões, é muito canhão. 11, caramba, 11 esqueletos gigantes, velho, muito gigante. 137 corredores e mais um nível de corredor, excelente. 12 espelhos e uma lendária, o mineiro. Mineiro nível 2, muito bom baú super mágico. Muito bom, adorei esse baú supermágico. me ajudou bastante. O mineiro era uma das cartas que eu iria comprar com ouro e acabei conseguindo ele aqui, cara. Muito bom! Muito bom, muito bom. Vamos colocar o mineiro nível 2 aqui. Vamos atualizar, Vamos atualizar os nossos espíritos de gelo para nível 6. Show de bola! Vamos atualizar o mineiro para nível 2. Excelente, cara. Mineiro é uma carta muito boa. Vou poder é, usar ela com mais frequência. E atualizar o meu corredor para nível 8. Cara, eu tô quase nível 11, velho. Quase nível 11, 27 mil de XP. Eu tô. Vamos lá, mais um, mais um. Eu quero uma das lendárias novas. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Vamos ver se a gente tá com sorte hoje. Três mosqueteiras. Desbloqueamos o lançador. Muito bom, finalmente. Nível 1, né? 99 espíritos de gelo. Muito bom. Vamos lá, 426 servos. Mais um nível de servo. Excelente. Mais seis príncipes. 125 torres inferno e 16 pecas meu deus do céu não veio lendária esse foi um baú meio fraco mas tá bom essas foram as aberturas de baús de hoje vamos atualizar o meu servo que tá no meu deck inclusive para nível 11 show de bola e mais 600 de experiência tamo quase galera tamo quase no nível 11 nível 7 Nível 7 por raridade. Nossa. Como? Ah, tá comuns hein, no caso. É, vamos lá. Vamos colocar aqui por elixir. Ok. Então temos os, conseguimos o espírito de gelo de nível 7... Conseguimos aqui também mais um nível de Gigante Esqueleto. OK, vamos atualizar o Gigante Esqueleto então, mais 400 de XP, nível 5 e mais um nível de pega também. Mais um nível de pega vou atualizar. OK, cartas épicas estão praticamente todas no nível 5, com exceção desse cara aqui que eu tenho apenas um, mas a partir do momento que ele é a carta épica mais fraca, né, teoricamente de nível das minhas outras cartas épicas, é o jogo vai começar a dar prioridade. Então nos baús grátis, baú da coroa, provavelmente Começar a ganhar lançadores com mais frequência. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Gostei bastante de ter ganhado o mineiro. Fiquei meio decepcionado pra falar a verdade. Eu, pref... eu queria muito alguma das novas lendárias, mas infelizmente não consegui. Eu tenho aqui 138 mil de ouro, então vai dar pra comprar é, três lendárias. Vai dar para comprar três lendárias. E eu vou tentar comprar aí, vou dar prioridade pro lenhador e pro tronco. Porque são as lendárias que eu ainda não tenho, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Dá um like aí pra me ajudar, porque eu fiquei decepcionado. E o seu like pode ajudar um gordinho a ficar feliz. <risos> Muito obrigado mesmo a você que assistiu. Não se esqueça de deixar o seu like. Meu Deus, falei de novo. Se inscrever caso você ainda não seja inscrito. E conferir se você já era inscrito, se você ainda está inscrito. Porque o YouTube tirou muitas, muitos inscritos de mim. É, mais de 10 mil na verdade, quase 15 mil inscritos eu perdi por conta de um bug. E aí você se inscrevendo, conferindo se você está inscrito, você me ajuda e você recebe também os meus vídeos na sua box pra você não perder mais nenhum, ok? Se você quiser receber os vídeos através do, no, da notificação do celular, você pode ativar as notificações do seu celular para receber os vídeos aí, ok? Muito obrigado agora mais uma vez, falou um grande abraço do gordinho galera e até a próxima! Oh! Getting close Racing through the waves I want to